A região central do Rio Grande do Sul é referência em pesquisas paleontológicas devido à grande quantidade de fósseis encontrado. O Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica da Quarta Colônia, o CAPA, é responsável pela coleta e mapeamento desses fósseis. O TV Campus Entrevista de hoje fala sobre a atuação do CAPA na Quarta Colônia. Eu sou o Luiz Gustavo Santos, estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria. Me acompanha na técnica de áudio o colega Matias Streck. E hoje recebo Flávio Preto, paleontólogo do CAPA. Olá Flávio, seja muito bem-vindo ao TV Campus Entrevista. Parabéns pelo trabalho né, que vocês desenvolvem no CAPA. Eu não conhecia, né, conheci recentemente. É realmente muito legal o trabalho que vocês fazem lá. É, tudo bom, Luiz? É, muito obrigado pelo convite. É, eu estou bastante feliz de estar aqui representando os colegas e obrigado pelo reconhecimento que vocês têm pelo nosso trabalho. Né? É sempre muito bom poder contar com todos os canais de comunicação da universidade para divulgar a nossa ciência que a gente está fazendo aqui é, na UFSM. Flávio, acho que a gente pode começar a entrevista explicando o que é o CAPA e como ele atua na quarta colônia. Uhum. O CAPA ele é uma iniciativa bem ímpara, assim, é uma iniciativa bem bacana. O Capa, em si, ele, é, como o nome dele diz, né, ele é o centro de apoio à pesquisa paleontológica na Quarta Colônia. Ele foi criado como um centro de pesquisa, como um lugar onde a paleontologia da região da Quarta Colônia fosse fortalecida. Uma das coisas ímpares do CAPA é que ele não foi criado pela UFSM. O CAPA ele foi criado a partir da vontade dos poderes públicos dos municípios da quarta colônia, é, que viam com uma certa preocupação os fósseis sendo levados para outras cidades. Né? A legislação brasileira ela diz que os fósseis eles têm que ficar depositados em alguma instituição de pesquisa. Então, normalmente, quando a gente fazia essas pesquisas, a gente levava para a ou para a própria UFSM, e esses municípios queriam que esses fósseis ficassem lá. E aí, de uma maneira muito sagaz, eles resolveram construir um centro de pesquisa, que é uma coisa muito ímpar no Brasil, a, a, a comunidade local se engajar em produzir um, um espaço. E esse centro acabou sendo doado para a UFSM e para a gestão. Então, hoje, o CAPA, mais do que um centro de pesquisa é, paleontológica, onde a gente faz a pesquisa de fato, ele é também o lugar onde ficam salvaguardados esses fósseis, esses testemunhos do patrimônio, e ele acabou se tornando um grande espaço científico-cultural é, ao longo dos anos. Né? Em que momento a UFSM entrou ali a... Uh... Começou a participar ali do capa, né, que tu falou que ele começou junto com as cidades e em algum momento o UFSM entrou junto, como é que foi? Então, esse histórico, é, a UFSM esteve presente desde os primeir, as primeiras discussões acerca da construção do CAPA, né? Todo esse movimento feito pelas prefeituras, que eles fizeram através do Condesus, que é o consórcio dessas dessas nove prefeituras, esse trabalho sempre foi feito em diálogo com os paleontólogos das universidades que trabalhavam é, na região, dentre elas a UFSM, né? Então, a UFSM, indire direto ou indiretamente, esteve presente desde os primeiros momentos. Em 2003, foi, lançada a, a, a, foi lançado o primeiro passo que culminou na construção do CAPA, né? então é, com o lançamento dos projetos pelo Condesus para a pra captação de recursos para produzir esse prédio. É, e as instalações todas, o CAPA ele foi doado para a UFSM, o processo de integração do CAPA à ao, ao, ao, estrutura organizacional da UFSM, vamos dizer assim, ele se deu entre 2010 e 2013. É, o CAPA foi inaugurado como parte da UFSM em 2013 e em 2015 a gente tem os primeiros servidores sendo contratados exclusivamente no CAPA. Então, para todos os efeitos, o CAPA é uma unidade super recente né, no quadro da universidade. A gente tem aí menos de 10 anos. Né? Se a gente contar é, a partir do momento em que entram servidores para trabalhar no CAPA exclusivamente, a gente tem menos de 7 anos de funcionamento. Né? Então, é uma história bem nova ainda em todo o nosso cenário da UFSM. E tu falou dos né, servidores. Quem compõe o CAPA hoje são os servidores... Quantos servidores são? Uh, são alunos de pós-graduação, de graduação? Como que é? A gente tem uma equipe bem mista. É, atualmente, no nosso quadro de servidores, nós estamos em quatro. Somos três paleontólogos, é, o Rodrigo, o Leonardo e eu. Então, a gente trabalha com essa parte da pesquisa, mais diretamente com os fósseis. Né? Nós trabalhamos como professores vinculados ao Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Animal, da UFSM. E nós temos também a Gisela, que é a nossa administradora, que faz toda a gestão do espaço e que também maneja uh, as nossas redes de comunicação também. Então, esse, essa é a equipe central do CAPA. Junto a essa equipe, a gente tem associados professores do, do, de diversos centros aqui do campus mesmo, né? E um, o. o... A maior parte da nossa, da nossa força, da nossa equipe, são os estudantes. Então, a gente tem vinculados ao CAPA estudantes de graduação, mestrado e doutorado de vários cursos da UFSM, desde geografia, matemática. O nosso, o nosso cerne são as ciências biológicas. Né? E, ao todo, agora, se não me falha a memória, nós estamos com 17 ou 18 estudantes é, neste exato momento vinculados exclusivamente à parte de pesquisa no CAPA. Junto a isso, a gente tem os estudantes da comunicação, que somam mais seis, é, seis ou sete, que trabalham indiretamente com divulgação e comunicação no CAPA. Então, a gente tem uma força é, dissente muito grande presente no CAPA. Né? Legal, Flávio. Uh, e como que você enxerga essa questão de os estudantes de graduação estarem próximos, é né? uma oportunidade, porque muitas vezes na graduação, você acaba vendo de longe, né? não tem oportunidade de estar a campo. E no CAPA, ali, eles têm essa oportunidade. Qual que é a importância né, desse trabalho que eles desenvolvem com vocês, ali no CAPA, para a formação científica e né, de pesquisador deles? É fundamental. É, eu acho que isso é, um, é um, um... funciona como um sistema de retroalimentação muito bom. É, porque o CAPA precisa de força de, força de trabalho. É, existe muita coisa para se fazer que não tem como... é como a universidade. A universidade não funciona só com seus servidores. Os servidores fazem uma parte importante da universidade, mas o corpo dissente... É, é algo muito importante para manter a, a, a estrutura também funcionando. Então, da mesma maneira no CAPA, o CAPA só funciona, ou melhor dizendo, o CAPA funciona bem como funciona porque nós temos muitos estudantes engajados para fazer essas, essas atividades, para colaborar em todos os processos. E, por outro lado, no momento em que você está estudando um, um tema, Tu consegues te aprofundar muito mais quando tu vais ao trabalho de fato. É, eu, a ciência está escrita nos livros, mas a gente aprende a ciência muito melhor na prática. Né? Uma coisa não exclui a outra. Não tem como tu seres um cientista trabalhando apenas com a bibliografia. Né? E aí tem uma oportunidade ótima, sem contar que a... a... O fato de tu poderes participar da descoberta, poderes participar do trabalho, do contato com a comunidade, isso faz um diferencial não só é, na, na carreira acadêmica ou profissional dessas pessoas, mas a gente acaba uh, aprendendo lições de vida com isso, né? Com certeza. Muito legal essa, essa iniciativa do CAPA, né? De... Abrir as portas para os estudantes. Uh, Flávio, agora partindo para a organização né, de, da, de trabalho no CAPA, uh, eu imagino que sejam várias etapas, né, desde encontrar uh, um fóssil em algum sítio lá de, uh, na região até o momento da exposição. Uh, tu pode comentar sobre isso? Uau, essa é uma história cumprida. É, é difícil sistematizar Quais são os passos que envolvem é, todo o processo de descoberta e de divulgação de um de um fóssil em particular, né? Porque cada pesquisa é única, cada tipo de pesquisa, cada tipo de fóssil é mais tem as suas peculiaridades, assim. É, mas a gente pode de maneira geral, em linhas gerais, organizar ali, vamos dizer assim, a linha do tempo da do, do estudo de um fóssil em três etapas principais, assim, que seria a prospecção, a preparação e a publicação. São três P's, né? A prospecção é aquela atividade que a gente chama de prospecção coleta, que é basicamente procurar. É isso aí, procurar os fósseis. Uma coisa interessante é que todos os estudantes e toda a equipe se envolvem em todas essas etapas. A gente não tem... É, determinadas pessoas fazendo uma coisa em específico. Claro que todo mundo tem as suas afinidades e a gente a, a gente prioriza as afinidades das pessoas, mas a gente vê como é importante que todo mundo participe de todos os processos. né? É, então, voltando ao meu raciocínio, é, essa etapa de prospecção, basicamente, é sair procurar. É, e ela é guiada por um estudo prévio da, das áreas, né, das nossas áreas aflorantes. Então a gente tem, por exemplo, no Capa como nossa vamos dizer assim, nossa área central de busca, o território da quarta colônia. Então a gente se alia aos mapas geológicos, a gente se alia a imagens de satélite para fazer buscas é, exploratórias é, à distância, né? para ver onde tem áreas de rocha florante que tem potenciais para ter fósseis. E aí o trabalho é basicamente juntar todo mundo numa caminhonete e olhar o que tem lá. E o trabalho é... Basicamente, andar olhando para o chão procurando esses fósseis. Então, essa é a etapa de prospecção, que termina no momento em que a gente encontra algo aflorando na rocha. Dá-se início à fase de coleta. A coleta é quando a gente vai isolar esse material, juntar ele, levar ele do afloramento para o laboratório. Toda essa etapa de prospecção e coleta, ela tende a demorar em cada expedição ela funciona numa ordem de semanas, assim, algumas semanas, normalmente dias. Ela é uma etapa relativamente curta. Porque no momento em que a gente encontra um fóssil, a gente precisa remover ele muito rápido. Porque no campo ele está é, exposto às intempéries, ele está exposto a todo, toda sorte de potenciais danos. E por incrível que pareça, apesar de um fóssil ficar 200, 300 milhões de anos é, encravado na rocha, ele é uma entidade muito frágil. É, um fóssil exposto ao tempo, ele... Ele deteriora muito rápido, né? Chegado no laboratório, dá-se início à fase de preparação. É, o fóssil ele vai ser colocado numa bancada e aí, minuciosamente, é ali que a gente vai tirar os ossos de dentro da rocha. Na coleta, a gente coleta um bloco grande com tudo que a gente conseguir carregar é, de fóssil, rocha, tudo dentro desse bloco de rocha, né? É, no laboratório, na fase de preparação, aí a gente vai remover esse sedimento que cobre o fóssil, essa rocha matriz que cobre o fóssil, grão a grão. Então, ali a gente trabalha realmente expondo e ali que a gente vai começar a ver o que de fato a gente coletou. Muitas vezes a gente leva uma coisa para o laboratório sem nem saber o que, que é. E essa é talvez a fase mais demorada, porque a gente muitas vezes tem um só e é uma responsabilidade muito grande você quebrar um registro único que talvez tu nunca mais vai encontrar, né? E aí, a força, a força estudantil entra muito forte. Cada um dos fósseis que a gente está trabalhando no capo ele normalmente é vinculado a um estudante. Ele faz parte de um trabalho de conclusão de curso, de um mestrado, de um doutorado, de uma pesquisa à parte. Então, a gente vincula os fósseis com formação de recursos humanos. Essa é, essa é uma das primeiras pontes que a gente faz em todo o processo. Ele não está só fazendo pesquisa e dado acadêmico bruto. Ele também está formando profissionais para o futuro. É... Então, passada essa parte de preparação... E, às vezes, durante essa parte de preparação, já dá início à fase de pesquisa. É, de pesquisa e publicação. Então, todo o processo ele é muito documentado, desde o campo com fotos é, de como o fóssil estava exposto, de onde ele estava, que nível de rocha ele estava, é, à medida que a gente vai vai removendo os ossos, como eles estavam empilhados, se eles estavam associados, se eles estavam separados, tudo a é informação que é importante a gente ter para depois reconstruir e ter uma ideia do que a gente tem e o processo de pesquisa aí ele varia de acordo com a outra pergunta então cada fóssil suscita diversas perguntas Eu acho que a pergunta primeira que qualquer pessoa faz quando vê um fóssil é o que é isso? Então, um dos trabalhos de pesquisa, um dos primeiros que a gente faz é determinar que animal ou que organismo é aquele que a gente tem na nossa frente. E aí, é pesquisa bruta mesmo, é comparação com, com, com dados da literatura, é análises dos mais variados tipos no teu, é, nos, teu, no, nos nossos computadores, desde análise de morfologia, de, de filogenia. Então, todos os tipos de pesquisas que a gente pode desenvolver de acordo com a... Com a com a pergunta ou as perguntas que a gente quer responder. E essa fase não termina nunca, na verdade, porque o limite para o dado que tu pode tirar de um fóssil é quantas perguntas tu consegue fazer. a gente não consegue parar de perguntar. Cada coisa suscita... Cada cada pergunta, cada resposta que tu traz para uma pergunta, normalmente traz novas perguntas. E isso é bonito da ciência, né? que ela não termina nunca. É a beleza e a dor de cabeça da ciência, talvez, é que ela não, não termina jamais. E na fase de publicação, quando a gente publica essa pesquisa num periódico científico, a gente já atrela a fase de divulgação científica, que esse talvez seja um, dos, um outro dos grandes diferenciais do CAPA. A gente faz muita questão de romper as paredes, da, sair das muralhas da universidade, é, é, falando metaforicamente, né, é, justamente se adequando, talvez, à, à maneira como a UFSM lida. Né? A UFSM tem muito essa... essa essa, essa questão de trazer a comunidade para dentro do campus, de se estender em direção à comunidade, e o CAPA faz isso da mesma maneira. E sempre que a gente trabalha com uma nova descoberta, às vezes até durante o processo de trabalho, a gente faz muita questão de divulgar isso, seja nas nossas mídias sociais, seja através de um plano de comunicação científica, contato com a mídia. A gente convida as pessoas a participarem do processo, a gente convida as pessoas a visitarem o centro, visitarem os laboratórios. Ocasionalmente, mesmo acompanhar o trabalho que as pessoas estão fazendo, né? A gente gosta de trabalhar de maneira bastante aberta, porque é um trabalho bonito e as pessoas têm interesse de ver então a gente cumpre todo esse ciclo é, é, de toda essa história da descoberta de um fóssil e acaba sendo uma história cumprida porque a gente faz um monte de coisa no meio do caminho né a gente percebe na tua fala né que o CAPA atinge os três pilares né ensino pesquisa e extensão né o que é o que é muito importante uh, Flávio como que é o, o trabalho de um paleontólogo eu tenho certeza que precisa ter muita muita calma né tem que ser muita pessoa calma Olha, é o melhor trabalho do mundo. É... Um colega, uma vez, num trabalho de campo, ele... Sempre que me perguntam isso, me vem à mente essa essa conversa desse colega, que ele falava, puxa, não é fácil ser paleontólogo. Tu tem que ser no campo um brucutu, porque tu tem que quebrar e arrancar um pedaço de pedra no sol, tu tem que carregar isso na caminhonete, mas no, no laboratório tu tem que ter a minúcia de um Orives e ainda tu tem que gostar de ler e escrever, né? É, brincadeiras à parte, o trabalho de um, de um paleontólogo ele é multifacetado. Não necessariamente um paleontólogo precisa fazer todas essas coisas. Não, não necessariamente um paleontólogo precisa ser dotado de uma proeza física uh, para carregar toneladas de rocha ou ter a motricidade fina de um, de um orives para preparar aquela rocha. Mas sim, um paleontólogo precisa, acima de tudo, ter paciência. Paciência para, às vezes, ir para campo e não encontrar nada e continuar tentando, porque a gente é fatalmente vinculado à sorte. Um paleontólogo precisa ter paciência na hora de preparar um fóssil para não quebrar ele e, se quebrar, ter a paciência de restaurar ele da melhor maneira possível, porque, afinal de contas, o nosso objeto de trabalho é um patrimônio, a gente tem que respeitar, é um fragmento da nossa história e, sem o nosso material de trabalho, a gente não tem como trabalhar. É... E, e, sobretudo, acho que o princip a principal característica de um paleontólogo, que é talvez a principal característica de qualquer cientista, é que nós temos que ser curiosos. Um cientista ele precisa fazer perguntas. Mais do que responder perguntas, um cientista ele tem que ser capaz de fazer perguntas. Porque a ciência é movida disso. A ciência não é movida por respostas, ela é movida por dúvidas. A resposta é uma consequência da ciência. Né? Legal, Flávio. E como que é o contato com esses donos de sítios fossilíferos? Vocês mapeiam lá a região, vocês fazem visitas periódicas, como que vocês encontram um possível novo sítio, ou algum, algum sítio que vocês já sabem que, que existe um sítio ali, vocês vão, vão a cada tanto tempo, como é que é? é? A gente tem, a gente tem, vamos vamos dizer assim, pontos preferenciais de coletas, a gente mapeia toda a região, a gente usa muito é, o de satélites, porque é fácil de tu perceber a distância onde você tem uma potencial área é, fossilífera, porque a gente percebe pela cor da rocha, que é muito característica. Né? A gente encontra fósseis só em rocha sedimentar. É, e as rochas sedimentares elas têm uma cor muito característica, né? esses barrancos avermelhados. Isso não significa que qualquer barranco vermelho vai ter um fóssil dentro. É... Mas esse é o, primeiro, é, é o nosso primeiro passo, vamos dizer assim. Isso pode ser feito tanto via satélite quanto por prospecção mesmo. A gente pega o carro e sai vasculhar, esquadrinhar o espaço. Da mesma maneira que um biólogo vai, vai para o mato procurar o seu, o seu animal ou a sua planta é, de estudo, a gente sai procurar esses barrancos. E né? é, isso a gente faz periodicamente... A gente costuma visitar os sítios que são mais fossilíferos, por assim dizer, aqueles que produzem mais fósseis com a maior frequência. A gente costuma visitar esses lugares é, depois de chuvas muito intensas, assim, que onde o processo de erosão pode pode expor camadas, pode expor fósseis. Então, esse é um processo contínuo. A gente vai semanalmente é, é, visitando alguns lugares. É... E o contato com os, com, a, com os donos dessas terras é um aspecto bastante interessante do processo. Historicamente, a gente tinha, especialmente no Rio Grande do Sul, mas em outros lugares do Brasil, é, de certa maneira um receio muito grande dos proprietários de, de, de terras e mesmo de empreendedores que lidavam com a terra. Eles tinham um receio de encontrar fósseis, existia uma, uma, um misticismo de que Tu achares um fóssil na tua propriedade implicaria em tu perder a tua terra. O governo vai vir, vai confiscar e vai transformar num num sítio tombado. É, embora isso tenha sido feito em alguns casos, é, e não vem ao caso discutir se isso é válido ou não, nós tomamos uma atitude diferente no CAPA. É, uma das primeiras coisas que a gente trabalhou veio trabalhando com a população desde que a gente chegou, e aí é muito importante a comunicação científica, é, a gente conversou com essas pessoas, a gente foi até essas propriedades e a gente dialogou com essas pessoas, dando a entender o que é o nosso trabalho. Tu encontrares um fóssil numa área, num empreendimento, não implica em parar um empreendimento e não implica em, em, em, em desapropriar uma terra. E aí, quando a gente faz esse trabalho de conversar com as pessoas, explicar e pacificar, a gente teve, tem uma mudança diametral no comportamento das pessoas, porque as pessoas se tornam mais abertas. Elas, sem saber por porque tinham receio de que a gente visitasse, elas começam a se tornar nossas aliadas. Ora, um fóssil está enterrado, quem mais trabalha com a terra, quem mais está olhando para a terra são os agricultores. E aí a gente tem histórias lindíssimas no CAPA de fósseis que foram descobertos não por paleontólogos, mas por agricultores. Quem primeiro viu aquele fóssil ali foi, claro, a pessoa que estava todo dia olhando para o mesmo barranco, trabalhando para tirar seu sustento da terra. Então a gente tem, por exemplo, um fóssil, um dos nossos mais belos fósseis no CAPA, que é o Macrocolum, que são três ou quatro dinossauros quase completos que foram achados por um agricultor. Ele, no caminho do, da pastagem dele, viu alguma coisa saindo do, da rocha ali, é, supôs que fosse um osso, teve a sagacidade de entender que aquilo não deveria ser um animal de agora, que deveria ser alguma coisa do passado. Aí vem a importância da gente divulgar a ciência. E, mais do que tudo, ele teve a perspicácia de chegar e entrar em contato com a equipe de paleontólogos que foi lá e, e recuperou todo esse material. Então, olha que bacana! O, o dono da propriedade ele fez uma descoberta, as terras dele estão lá, ele recebeu todas as homenagens que vêm com isso, né? ele recebeu todo o reconhecimento e toda a nossa gratidão e a gente colocou ainda mais um ponto de coleta na nossa, na nossa área amostral. E isso começa a acontecer com mais frequência. E é bacana que quando tu rompes essa barreira, ao invés de tu ter só os olhos da tua equipe esquadrinhando o espaço, agora a gente começa a aliar vários pares de olhos para participar dessa descoberta. Uma coisa importante dessa história toda, que é sempre importante ressaltar, é que o fato de encontrar um fóssil... A melhor coisa que tu podes fazer quando tu encontras um fóssil é contatar uma equipe para vir buscar. É, porque a retirada de um fóssil ela é bastante técnica, ela é bastante cuidadosa, ela envolve algum, alguns quesitos que impedem que a gente quebre o fóssil todo e perca todo o trabalho e toda a descoberta. Né? Mas, é, normalmente, a gente convida as pessoas que notificaram os fósseis ou mesmo os, os os, os proprietários dessas terras acompanhar o trabalho de, de coleta durante esse trabalho, né? Porque a gente justamente gosta da presença das pessoas é, para verem que a gente está fazendo, que é legal e como é importante, como aquilo é parte da, da história delas mesmo, né? E eu estive visitando o sítio de um dos donos e ele me falava né, com muito orgulho que já ajudou vocês em diversos momentos a carregar sedimentos pesados com o trator dele, é algo realmente que ele tinha orgulho. Inclusive, né, pegando esse ponto, uh, ele tem um dos... Ele foi encontrado no sítio dele um dos dinossauros mais antigos do mundo, né? Se tu puder falar um pouco sobre isso e sobre as pesquisas que vocês têm. E olha que bacana, o nome do dinossauro é o nome da família do Seu Anélio, né? É uma das maneiras que a gente, homenage... que a gente pode homenagear um proprietário um... ou uma pessoa importante no processo, né? Exatamente, exatamente e uh, esse é um ponto muito muito importante né então uh, eu queria que tu falasse sobre algumas das pesquisas do CAPA que tem esse essa referência internacional Alguma só se tu puder uh, olha eu acho que a gente é é difícil escolher uma aí é... eu acho que pontos importantes assim pontos de destaque nas pesquisas que a gente que a gente vem realizando assim sem dúvida é uma um um dos aspectos é vamos dizer assim, mais midiáticos da, da, da, da pesquisa que a gente desenvolve, está vinculada com esses primeiros dinossauros, é, dinossauros... Uma coisa importante é que a gente não acha só fósseis de dinossauros, né? Dinossauros são só um, um tipo de animais que a gente encontra. Nem todos os animais fossilizados são dinossauros. Mas, por algum motivo, a mídia gosta dos dinossauros. Eles têm todo esse essa coisa, esse misticismo de Hollywood por trás, toda essa coisa de Jurassic Park. E eles são, de fato, um grupo muito importante na história da vida, né? Eles dominaram o planeta por mais de 100 milhões de anos. E aí, uma das coisas muito interessantes que a gente tem é que os mais antigos que a gente tem no registro, ou alguns dos mais antigos que a gente tem no registro, vão estar justamente nessa região central do Rio Grande do Sul. Então, a gente tem os primeiros dinossauros do mundo, por exemplo, em Santa Maria e na Quarta Colônia, com uma abundância muito grande. E isso acaba uh, tendo uma aceitação grande, na, na, tanto nos periódicos científicos, porque a gente está lidando com uma questão crucial, é, mas também na mídia. Cada vez que você descobre um desses primeiros dinossauros, isso tem uma ampla difusão. Uma das coisas interessantes é que os dinossauros, eles, os dinossauros que a gente tem aqui, por serem tão antigos, eles, de certa maneira, nos ajudam a contar a história dos primeiros passos evolutivos de todo esse grupo que acabou tomando uma importância tão grande. Né? Então, querendo ou não, qualquer pessoa, qualquer cientista de qualquer lugar do mundo que queira estudar a origem dos dinossauros, ele fatalmente ele é ele se vê obrigado a vir à quarta colônia, vir ao capa para ver esses fósseis e estudá-los. E é muito bacana porque a gente está começando agora a ver é, fósseis muito parecidos aparecendo em outros lugares do mundo. Antes mesmo das pesquisas do capa é, acontecerem, a gente já conhecia alguns desses fósseis no noroeste da Argentina. Até então, a gente tinha dois lugares no mundo que a gente tinha fósseis de dinossauros tão antigos. Para contextualizar, eles têm por volta de 230 a 233 milhões de anos. É, e a gente, tudo que a gente sabia sobre a origem dos dinossauros estava vinculado a esses, a, esses, a esses dois locais. O noroeste da Argentina primeiro e depois toda essa fauna que a gente começou a encontrar no Brasil. É, recentemente, há menos de um mês, a gente é, viu na, na, publicado na... na é, num periódico científico, uma associação de fósseis na África, no sul da África, com fósseis praticamente iguais aos que a gente encontra aqui no Brasil. Então, é, eu até brinquei com um, dos, com um dos autores do trabalho disse, poxa, vocês levaram um monte de fóssil daqui do Brasil no bolso e, levaram pra... e enterraram na África, né? Porque parece a mesma coisa. E a gente começa a montar todo esse cenário evolutivo dessas, dessas faunas triáscicas num contexto global. Então, passando por, pelos fósseis daqui. E isso dá uma importância muito grande, porque a gente está mexendo num grupo que tem uma ampla aceitação, tanto com o público quanto com, com, com os periódicos, é um grupo importante, mas também a gente mexe com questões globais. E outro aspecto bastante interessante, e que, é, que é, eu gosto sempre de ressaltar, das pesquisas que a gente faz, que a gente tem aliado muito a tecnologia nas nossas pesquisas. É, a gente faz a paleontologia clássica, que é aquela de coletar o fóssil, limpar o fóssil, descrever de o fóssil, mas a gente tem é, agregado muito é, todo tipo de tecnologia que a gente tem para para agregar para agregar esses trabalhos, né? Então a gente faz um plus de tomografia computadorizada, por exemplo, a gente tem um dos nossos colegas que se especializa especificamente em reconstruir as cavidades internas de um osso. Então, por exemplo, um dos nossos dinossauros que a gente descreveu, que é o que a gente conhece toda a estrutura da cavidade cerebral dele, graças a um trabalho de tomografia computadorizada. A gente levou o fóssil num tomógrafo e reconstruiu digitalmente todo o cérebro e a gente consegue assumir informações de comportamento do animal, é, é, informações sobre os hábitos sensoriais dele. Então, tem todo uma, um viés diferente que a gente pode fazer é, a partir de um mesmo fóssil. E isso tudo agrega muito valor às publicações que a gente faz. Né? Uh, Flávio, e uh, o que muda para o CAPA né, com a possível certificação da Quarta Colônia como um Geoparque Mundial? Uh, o CAPA... E toda toda a ideia de um geoparque eles têm uma uma uma associação bem íntima assim o, capo, o, o geoparque e o capa eles estão de certa maneira intrinsecamente relacionados porque o, o um geoparque para ser reconhecido para ser aceito como uma proposta pela unesco uma das questões fundamentais é que ele tenha que ele tenha um um atrativo geológico, um patrimônio geológico ou geomorfológico exclusivo e único da região. E no caso da Quarta Colônia, este patrimônio são os fósseis. Então os fósseis desses dinossauros desses sinodontes dessas plantas toda essa fauna e flora que a gente que a gente desenterra diariamente da quarta colônia eles são de certa maneira o alicerce em cima do qual se construiu o geoparque tanto que o símbolo do geoparque são os morros e um dinossauro na frente né aquele, aquele, aquele o pescoço de um, de um de um dos dinossauros é então, de certa maneira, o CAPA já trabalha... Todo o trabalho que a gente faz no CAPA sustenta, de certa maneira, a ideia do geoparque. Claro que um geoparque é muito mais do que isso, né? Um geoparque é como as pessoas e como a memória das pessoas se relaciona com esse, com esse patrimônio. Então, entra aí todas as camadas culturais, desde a questão da imigração, da religiosidade, da maneira como as pessoas percebem os fósseis, é, o território em si, os morros, né? O geoparque... É, é, em se consolidando, para o CAPA, eu acho que um dos grandes diferenciais é que a gente tem mais uma, mais uma esfera de proteção por cima do patrimônio. É, porque no momento em que tu observas que a Unesco valoriza isso, que uma instituição grande como a Unesco valoriza isso, isso dá um viés de... De, de, de importância para as coisas que, que estão ali, para o pro patrimônio fossilífero. Então, a gente tem é, mais uma instituição, mais um respaldo para justificar a importância desse material. E o Geoparque, mais do que uma, uma, uma chancela da Unesco, a, ele ele busca integrar as pessoas com esse patrimônio. Que é mais ou menos o que a gente faz no CAPA já, de certa maneira. né? É, integrar as pessoas com, com o patrimônio fossilífero, fazer com que elas pertençam ao espaço de produção da ciência, fazer elas perceberem que esse patrimônio pertence a elas também, porque é do lugar delas. É, isso faz com que as pessoas deem importância a esse a esse patrimônio e acaba por por por por consequência, protegendo esse patrimônio. Isso também dá as Isso também gera as pessoas... Uma, um... Isso devolve as pessoas em forma de cultura, em forma de educação. Então, as pessoas, é, no momento que elas percebem que elas fazem parte dessa cultura dos fósseis, elas começam a aprender, elas começam a estudar, elas começam a participar disso. Isso acaba desenvolvendo culturalmente a própria região. A gente tem uma história muito bacana... É... Tem, o capa é repleto de histórias bonitas, né? A gente, tem um, a gente tem um trabalho muito grande na nossa mostra com a visitação especialmente de turmas de escolas e de, de crianças. Eu lembro uma vez que a gente comentava... É, eu Numa das visitas, eu comentava com uma das professoras é, dizia, Puxa, a gente tem um patrimônio tão lindo que a gente precisava de um museu... A gente quer muito construir um museu de história natural. A gente quer um espaço legal, esses, esses, esses fósseis merecem um, um, um museu de fato. assim. E aí, tinha uma pessoa que estava mais no canto falou: ah, Esse fim de mundo aqui vai construir um museu de história natural nesse fim de mundo. E aí eu juro pra ti que uma das crianças que estavam lá virou e falou pro cara mas aqui é a terra dos dinossauros mais antigos do mundo. Tu tem noção do poder que existe por trás disso? É uma cidade de duas mil... Menos de 3 mil pessoas, a quarta colônia como um todo tem cerca de 60 mil habitantes e as pessoas começam a valorizar o seu território. Não é só uma comunidade uh, no interior do estado, é a terra dos primeiros dinossauros, é a terra de algo importante no mundo inteiro. E isso para as pessoas é muito importante. O orgulho, o pertencimento a sua própria região, isso é fundamental. E isso é muito o Geoparque. Porque essa é a, é a missão por trás de um Geoparque: que as pessoas comecem a valorizar o seu território, as suas memórias, a sua história, e com isso produzir alguma coisa, é, culturalmente, educacionalmente, economicamente. Então, é, fecha tudo. Né? Flávio, muito obrigado. Foi um prazer te receber aqui no TV Campos Entrevista. É, obrigado pelo convite. E A gente está sempre aberto a, a, a conversar e trazer o nosso trabalho, pra, tanto para a TV Campos, é,